Salve, salve rapaziada, beleza? SambaBRNZ aqui. No vídeo de hoje, eu vim trazer mais um vídeo, né? Porque o vídeo de hoje é pra trazer um vídeo. É muito bem explicado aqui, né? Muito bom. Parabéns pra mim. É. Continuando. Eu vim trazer mais um vídeo aí de análise aí, de testando jogos aí, né? Na minha configuração aí. E é uma placa de vídeo H... Intel HD 2000 Graphics. É... Com um processador i5-2400. E 6GB RAM. É, o jogo de hoje é o Slime Rancher, como vocês podem ver aí. Tava rodando entre aspas, liso. É, dava umas travadinhas. Não sei se no vídeo tá dando pra perceber, mas pra mim dava pra perceber. É, talvez porque eu, jogo, eu jogava igual a 27 FPS, né, algum tipo. Do nada caía, mas pra mim deu muita dor de cabeça jogar esse jogo, porque... É bom jogar ele quando é lisinho, né? Então, é isso aí. Caso vocês queiram ver aí outros jogos aí que eu fiz, é... vai ter uma playlist aí na descrição, um ou no comentário fixado, ou nos cards, não sei. Qualquer coisa é só entrar aí no canal e procurar lá testando jogos na... em PC fraca, algo do tipo. Não lembro da, da playlist. É, mas em breve eu vou trazer outros jogos aí. É, já tenho gravado aqui Hollow Knight, Limbo E eu acho que eu vou tentar baixar aqui o Eurotruck Simulator 2 E o American Truck Simulator Pra testar aqui como é que funciona aqui. Eu não sei se tá funcionando, não sei se funciona Ouvi dizer que o Eurotruck Simulator ia parar de rodar em, em placas de vídeo tipo a Intel HD 2000 e elas não são placas de vídeo, né? elas são integradas se eu não engano no processador, é, é, tipo, é do processador mesmo. Não é uma placa de vídeo. Então, não, sei, não, não tenho como confirmar isso. Mas eu vou fazer esse teste aí. Qualquer coisa vai sair em breve no canal. E, tipo, se vocês quiserem ver mais jogos aí, comenta aí no, é, nos comentários que eu vou tentar trazer. É, talvez, no futuro, um projeto, eu seja, tipo, trazer... Um quadro aqui no canal só de jogos em PC fraco, testando. Tipo, tô melhorando esse meu computador aqui. Aí uma hora ele não vai ser mais um PC fraco, né? Espero eu, né? E aí eu não vou conseguir mais gravar o vídeo porque eu não vou ficar desmontando e desmontando. Desmontando e mudando as peças toda hora, né? Então é isso aí. É, caso vocês queiram ver mais jogos aí, comentem nos comentários. É, se esse vídeo já ajudou você, tirou sua dúvida? É, Sinta-se à vontade em deixar um like aí pra mim. Isso ajuda o YouTube a divulgar mais o canal e os vídeos. E é isso aí, muito obrigado por assistir. Falou!